Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do PM10. Eu sou o Pinguim e dessa vez estamos aqui em mais uma retrospectiva. Pois é, mais uma. Eu já tô aqui. Mais um copo de café, dessa vez é outro. Ou Qual será a próxima? Próxima vez que eu vou tomar um café, com você ser... xícara. Eu também não sei, mas Estamos aqui para mais uma retrospectiva, dessa vez 2018. 2017 foi um ano que eu estava encerrando o ensino médio, o que foi um ano realmente incrível, né? Eu terminei o ensino médio, estava tudo tranquilo, fiz meus oito anos, liberei meu nome, principalmente não, para todos, né, na moral. E finalmente eu pude tirar o Fernando Ando da maior parte das minhas redes sociais e finalmente colocar João Vitor como eu sempre quis colocar. Não só esse, mas 2017 teve bastante coisa e bastante memes, bastante jogos. Foi um ano que mais ou menos estava saindo do, de todo aquele nicho de 2015, né? Em 2015 eu estava só produzindo gameplay, gameplay, gameplay, gameplay, gameplay, gameplay. E 2017 foi apenas uma continuação disso e se preparando para 2018. 2018 já teve conteúdos mais originais, conteúdos que você não vê em todo o canal, e óbvio, muita gente elogiou esse tipo de coisa. A gente teve K-pop, olha só, a gente teve muito conteúdo, a gente teve K-pop, a gente teve animação, a gente teve falando de livro, a gente teve gameplay, a gente teve sobre as minhas produções, a gente teve a volta, realmente a volta das lives, começamos a fazer muitas lives... E é, pode ter tido pouca coisa, eu percebendo hoje em dia. É, teve pouca coisa esse ano, mas todas as coisas realmente vieram com um, um, um fator muito mais especial. E 2019 vai seguir a mesma linha? Sim e não. Porque muita das coisas de 2018 eu estava preparando vocês para agora, para esse ano de 2019. Aí já falar sobre 2019 no final desse vídeo, mas dessa vez eu só queria dar os momentos mais especiais de 2018. E, é claro, desejar para vocês um feliz ano novo. A gente se vê no final do vídeo, como sempre. E no meio dele também. Eu também vou ter uma aparição no meio dele. Então, até o meio do vídeo e até lá. Você já sabe, né? Vai dar o seu joinha. Pega uma pipoca, sente-se na cadeira. A retrospectiva já vai começar. <risos> Você consegue ver o dinheiro? Não. Eu também não. É isso. Ah, será algo completamente diferente, algo novo aqui neste canal. Seja bem-vindo a mais um diário de inscritos Hi penguins, I'm Penguin Ten and welcome to another video. Olá penguins, Como vão com vocês? Tudo bom? Olá, pinguins! Tudo bem com vocês? Quem fala aqui é o Pinguins! Seja bem-vindo a mais um vídeo! Olá, pinguins! Tudo bem? Estamos no YouTube, estamos vivo na Twitch e eu vou monetizar agora a minha live, mas pode começar, pode começar. Oi, gente! Tudo bom? Olá, pinguins! Tudo bem com vocês? Primeiramente, olá pessoal! <risos> Vídeo e poste no YouTube, Dem ou Facebook, com o título, hashtag é sou seu Vou mandar uma lá. Vai escolher mais a sua. Seria uma pena se Caralho! Caralho! tu dançarino secreto. <risos> somos uma boy band só que top. <risos> top somos uma boy band top os boy top <risos> somos os boy top <risos> Então, galera, acho que acabou, né? E aí, o que você achou de 2018? Você gostou? Qual foi os melhores momentos para você? Coloque aí nos comentários, vale da retrospectiva, hein? E aí, o que você espera para 2019? Aqui do canal, principalmente. Bem. Eu sei de muita coisa que vai lançar em 2019. Então eu vou apresentar algumas pouquíssimas coisas que vão vir aí em 2019. Alguns pequenos teasers aí para vocês. Tá bom? E a gente volta aqui para encerrar o vídeo depois. Então veja um pouquinho agora. Só um pouquinho. Que pode vir para 2019. E é claro, comenta aí que você está mais ansioso. Quero saber também. E até o final do vídeo. Olá pessoal. Olá pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Já começou. Começou bem. Começou bem. Então olá pessoal. Eu sou Pedro Mendes. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E aí pessoal, o que acharam? Já foi retrospectiva. Já falamos sobre 2019. E aí, o que, que você achou? O que, que você tá mais ansioso aí de todos os itens que eu mostrei? Tem um deles que não vai sair em 2019. Só um. De todos os que eu mostrei aqui, só um não vai sair em 2019. Porque é o que mais vai dar trabalho, sinceramente falando. E tomara que vocês tenham gostado. Gostaram de 2018? Só tenho a agradecer a vocês. Agora estamos com 235 inscritos, como eu já falei, desde outubro a outubro. Foi o um maior crescimento. Eu espero que esse ano agora seja ainda maior. Como vocês viram, tem muito vídeo em produção. Então, obrigado mais uma vez por tudo que vocês fizeram ao longo do ano por esse canal. E que ano que vem vocês possam fazer mais. Compartilhe agora o seu canal para os seus amigos. É a época de fim de ano. Agora a gente só volta... No dia 7. Que é quando começa as postagens desse canal aqui. E dia 8 começa o de gameplay e aí a gente continua. Beleza? Não tem mais anúncios em breve, então fica ligado. aí só volta dia 7. Então até lá, compartilhe para os seus amigos. E claro, não esqueça de ser feliz sempre. Né? Eu sempre gosto de falar isso, porque às vezes você está naquele momento chateado. E agora eu quero deixar você um pouco feliz. Obrigado pelo ano de 2018, que vem 300, 400, 500 inscritos. Enfim, você realize também todos os seus desejos, seus sonhos. Tem muita coisa vindo, tem muitas produções. Tem coisa que eu não coloquei ali, que tá vindo ali também. Enfim, eu espero você em 2019 com todo carinho. E até lá. <risos> Obrigado por tudo. Eu sei se feliz sempre. E até 2019. Tchau, tchau.